Meu broter, hoje irei te passar uma receita extremamente forte e muito poderosa, capaz de levantar seu amigão, ai. Se você está lá na hora H, só aguenta uma e o menino não quer mais subir. Essa receita é para você. E lembrando para você que fica até o final do vídeo, eu vou te passar uma dica extra que vai ser ainda mais poderosa que a receita. Antes vou me apresentar, eu me chamo Felipe, eu sofria muito por ter um pau pequeno, já perdi várias mulheres por causa disso, passei anos sofrendo por causa desse terrível mal, tenho certeza que você se idêntica com a minha história. Hoje sou um homem feliz com um pênis grande capaz de satisfazer qualquer mulher. Hoje vou te passar a receita de um chá. Lembrando que nesse canal sempre deixo o melhor pró final. Conto com sua ajuda para poder repassar para muitas pessoas essa receita, deixa sua curtida e compartilha o vídeo para me ajudar a levar essa receita para o máximo de pessoas possíveis. E não esqueça de se inscrever no canal. Bom vamos ser bem objetivo aqui, quero que você pegue caneta e papel, e anota eu vou te passar toda a receita, como me preparar, quantas vezes ao dia tomar. Bem meu amigo como eu disse, essa receita vai ressuscitar o seu amigão, você vai precisar de apenas 3 ingredientes, anote ai, 100 gramas de alecrim, 100 gramas de chapéu de couro, 100 gramas de catuaba, vai usar apenas esses ingredientes, anotou ai. Agora o modo de preparo, você vai fazer uma mistura com todas essas ervas secas, pegue apenas 20 gramas para preparar o chá. Pegue uma panela adicione as 20 gramas, misture e acrescente um litro de água fervente. Após isso você vai tampar e deixá-la por 15 minutos, quando esfriar e tiver bom para ver se tomar, ver se vai fazer o seguinte, você vai colocar em um copo ou como você preferir, você vai tomar 5 vezes ao dia durante 60 dias, não precisa ter um horário específico importante e tomar os 5 copos, e simples durante 60 dias. Em torno de um mês você já consegue ver os seus resultados. Lembrando que isso não é nada certo, isso aqui não tem poder suficiente para acabar com seu problema e te dá uma ereção extremamente poderosa. Eu sei o quanto e ruim você estar na hora H e o amigão cai, você broxa não sabe o que fazer, fica sem graça e sua parceira louca querendo trazar e fazer gostoso, acaba passando vergonha e dependendo da mulher ela acaba dando risada de você sei muito bem como isso eu já vivi isso, mas você tem que entender que isso e é um problema, e se você não tratar isso, ela vai se desenvolvendo mais e mais. Bom eu tenho uma dica de ouro, um bônus para você. Nesse canal eu sempre deixo o melhor para o final. para você que quer ter um resultado rápido, quer ter uma explosão de energia na cama, quer ter uma ereção muito, muito forte, o pênis duro praticamente o dia todo, dotante todas as suas fodas, ele vai estar ali extremamente duro, mesmo você gozando uma, duas, ou três vezes, você vai parecer uma máquina na cama. Isso e realidade pessoal, para isso acontecer você tem que um suplemento natural próprio para isso, irá-te mais energia na cama, mais vigor, mais ereções fortes e gorduras, o suplemento que eu vou te indicar aqui, e o suplemento que eu estou usando, eu vou te passar o site do fabricante, o site oficial, aqui na descrição, você não e é obrigado a compra. A receita que eu te passei aqui é muito boa também, porém não em nada comparado ao tratamento definitivo que eu estou fazendo há pouco mais de um mês e senti uma diferença enorme, melhorou muito a minha potência na cama.